Hoje, vamos contar a história do lobo Arturo Jubil. Desde novo era posto de parte devido a problemas de crescimento. Era pequeno e e por isso diferente do resto da matilha. Um dia decidiu fugir pela serra e chegou a uma aldeia chamada Campo Malfeito. A aldeia era aterrorizada durante o dia pelo ganho dos três porquinhos e, à noite, pelas capuchas vermelhas. Cada porquinha arrombava a casa que mais gostava, ponto fora aos seus habitantes. À noite, as capuchas vermelhas roubavam os ovos das capoeiras e o leite dos corrais, deixando as avózinhas sem material para fazer o lanche aos seus netos. Artur Jibílio, que apesar de pequeno era astuto e inteligente, reuniu-se com o grupo de crianças de campo mal feito. Jibílio ensinou-lhes o golpe do plicano e a defesa das carapaças. Com e sem forquilhas e engasso. A batalha campal que se seguiu ficou a chamar-se Cabeças no Ar. Não morreu ninguém. Mas os gangues aterrorizadores ficaram cheios de buracos e medo. E passaram a fazer tudo bem feito. E assim, e assim, graças, graças a Artur Jubilo e ao grupo das, das crianças, crianças, a aldeia passou a chamar-se campo feito. Outra vez. Um, dois, três e...